<risos> é Satisfação rapaziada, seja bem vindo ao vídeo. Nesse episódio eu vou mostrar alguns momentos da live, então fiquem com o vídeo. Pensei em fazer alguma mano, tô querendo fazer hoje né? Tá estar indo domar uns rex agora. Deixa eu ver se eu consigo algum kit para nós. Deixa eu ver, armadura, não tem. Você queria de, de, de Tami, né, mano? Corrido, é de Tami. Eu... Cadê Kit Tami? Tem dois. Ai, ah, Tami, Aí, ó, peguei. Peguei sem querer. Tinha que arrumar Oi. umas armaduras, negócio né, falou. Ei. Oi, Deixa eu ver. Ah, eu parei numa base. As coisas estão contigo, Hã? Hã? É engraçada, perto então. As eu tava aí. Tô... A T4, eu tô bem na base, tem HOPIT ou oh, tem, hum. tem, é... tem, mas dá para dar uma facinha, deixa eu ver aqui, hum, acho que mais ou menos, tô no 20, 20, e 20, bem na montanha, vai ser que achar alguns, é, 20, 20. Ah, mas eu tô no 2020. Você tá aí em cima? É. Tem na montanha, cuidado, que tem umas torretas pesadas. Mas é bem pouquinho. Olha, olha, olha. Vem, vem, ó, ó, vem vem Calma, não. Onde rápido? que tá essas torretas aí, meu irmão? É lá em cima. Eu tô peladaço. É eu também, olha. É, pronto. Tem C4 aí? Tá, tá no, na ajeitada. Vai lá, dão... oh, é... quebrou o lance do lado. Abre né? esse portão, que pode ter torreta lá dentro. Tá. Cadê? Eu tô cego. Não tô vendo C4 aqui não, meu irmão. Tem C4 aí. Né? C4 Rocket. Rocket. Rocket tem. Eu não tô enxergando C4. C4. C4. Ah, não. A C4 eu esqueci. Vai ter que ser na Rocket. Não, mas... É, pode ser. Só quero o portão ali. Vou pegar muito aqui, né? Esse portãozinho aqui? É, esse portãozinho. Desse. Ai ai ai. Calma aí, deixa eu ficar longe. Cuidado, fica de frente, é, não fica de frente. Ah, de frente eu não, tô vendo não. a torreta é, ali, ó. É. Ficar de frente. Vamos quebrar essa porra aqui, meu irmão. Mais um quebra Vai, mais um. Ele tá tomando dano de, ca de, de caverna ele parece. Essa. Aham, uhum. aí, ó. Mil ah. e pouco. Como é que é tem que pegar de mais de bala. Fica vida, né? Porque eu tô pelado, por isso. Ah, pois é. Por esse simples motivo. Aí, ó, o gerado tá aqui. Eu vou dar uma roquetada nessa porra. Uh. Aí, ó. Deu certinho. Deu bom. Aí, ó, o cofrezinho. Ah, <risos> ó, aqui era... Nossa... O boss. <risos> destrói logo a logo ah, de vou, cama. vou quebrar esse cofre aí também. É, destrói logo Só a que cama. nós consegui achar umas, umas armaduras, É. Né? Destrói, destrói logo a cama. Uhum. já destruiu. Isso não acha mesmo uma, uma flex pra nós se vestir. Ah, tem que ter, senão nós <risos> vai tomar pra dentro. <risos> Deu um tiro de rock no gerador Minha roupa errada Pegou no baratinho. C uhum. Arregaçou então Fiquei <risos> no... tá 40k ainda Aqui ó o... o negócio que quebrou O fabricante Tinha uns metal Isso aí é o que Vou pegar o cimento. Ó oh, tá oh, a pólvora nossa. aqui pólvora. malu Maluco Sai daí Ban, senão eu vou te destruir uh, Aí. Vai Eu já tô falando, tá tomando é, dano tô Tomando dano de caverna, né velho É, não tá Que estranho O, o, o que que eu achei? O que? O loot do, do cara aqui, ó. Cofre. O C4. Opa, aqui, deixa tem eu ver C4. esse trenzinho aqui. Olha, ó. Peguei, ó. Uh! Vou pegar, C4. Vou pegar tudo. Ah. Pois é, pra pegar a C4 pra destruir o cofre. De tudo. Tudo meu. O cara de colocar bem aqui é. pra tomar dano de queijo. Doido é ele fazer ah. base assim. Olha. Ó, tem um dinossauro aqui, ó. Vou jogar essas. Seu C4 aqui. É, C4 é melhor. Daí C4, vou só pegar C4 aqui. Quer quebrar tudo? <risos> <Eu> tá meio. <risos> que isso? Ai, não deu dano. Você bota Fê? Eu tô achando também não, era pra ele escolher. Tá com proteção. É poder... Tá com proteção, dá menos dano. O rapaz comentou que ah, é o Ah, tô dele. vendo. 80% de dano ó. É. Precisa isso mesmo agora que eu vi. A chave que tava falando que meu alvo, o alvo que eu tava tirando, tava com 80%. Tava aqui é, vamos equipar essa armadurinha aqui. Mas vai escapar não. Vai não, ah, esse ah, aqui é. não, Aí, agora quebrou. quebrou. Vamos ver, vamos ver o que temos aqui. Ó, tem uns dinos, torreta pesada, fabricada. Aí a armadurinha aí pra você. Vou pegar armadura. Olha o kit de defesa, PVP. Vou pegar aqui. Vou pegar esses dinos aqui também, mano. É, pode pegar. Eles servem. Pega pegar é tudo, foda-se. Vem pra mim. Não fica pesado mesmo? Isso que é bom. É ah, o me... resto pode fechar, não precisa destruir o resto não. Ah, tá bom, fechou. Tá bom. Amigo. Não, e esse aqui? Esse aqui tem. Ah, esse aqui tem que destruir. Deixa eu dar só, só uma aqui, só pra ver o que acontece. menos <risos> Vamos ver o que, que tem. Ah, tem só uns. Um... Ah, é pasta de cimento. É o cimento. Polímero também, que eu tenho preguiça de farmar. As munições. Munição. Fechou. Você pegou a armadura, Bah? Peguei. Vou equipar. Então fechou. Nós tava indo sem nada. Ah, agora nós né, já tá rico. <risos> eu, tá bem, seu deixa eu tá só me tadinho. equipar aqui, tá velho. Isso aqui vai ficar no 9. Que bicho que é esse aqui? Megatérium. Tem um asmante aqui. Uf, caralho, eu tô sentindo muito frio, Peguei uma torreta pesada aqui também, ó. É bom. Dá trabalho demais pra fazer. Então vambora. Essa daí é pesada, a outra é avançada. Essa daqui é pesada, a outra é avançada. É, na, é minha, na minha base ela tinha é, só dessa aqui. Por isso, foi raidado. Bora. Filha da puta. <risos> Tem lupa na é água, o pretinho, água. né? nem lembro Vê aí tem lupa eu na águia tô com um deixa ele né? lá é ele mesmo vamos ah, ver Não sei o que vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver tá ver vamos ver de ver vamos ver de mim, tá tá fugindo Agora cai. e agora ele me viu. fodeu Fudeu. Fudeu, Fudeu mesmo. Dá tirar pra de ele, É. Toma no globo. Aí, ó. Bate nesse bicho aí, mesmo. Hum, de murango! Não, vai, bicho. Não, ele pretão, se ele é bonito, né, velho? É e quantas varas você levava, 20 varas. De... Valeu, sobra, assim... Aí, ó, se... caiu. Cá... Caiu. Caiu. Tem? deixa eu ver se não tem ameaça aqui perto. Ó, oh, achei mais um Rex aqui, deixa eu ver como é que tá o level dele. É o pé. 135. É, ah, mas é fêmea. É fêmea. Mas pode ser que.. Se fosse um macho já ia dar bom, né, velho? Aí, caiu. Deixa eu ver os status. Isso aqui tem 175 de mili.